Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre o corpo humano e as suas representações, principalmente sobre as partes do corpo humano em diferentes fases de nossa vida, desde a infância até a velhice. Mas você sabe o que é o corpo humano? Assim como todos os seres vivos, o ser humano precisa interagir com o mundo ao seu redor. Para fazer isso, ele possui elementos e mecanismos que possibilitam que ele se locomova, enxergue, escute, possa tocar e pegar nas coisas e até mesmo pensar sobre tudo o que está à sua volta. O corpo humano é formado por diversas partes ou sistemas que, de forma conjunta, nos possibilita fazer todas as coisas que fazemos em nosso dia a dia. De uma forma geral, o corpo humano é dividido em três partes distintas. E nós vamos observar aqui, juntos, quais são cada uma dessas partes. Aqui, nós temos o que chamamos de cabeça. Já aqui, toda essa parte recebe o nome de tronco. E essas quatro partes ligadas aqui ao tronco é o que chamamos de membros. A gente vai conversar melhor sobre cada uma dessas partes depois. Mas é legal que você saiba que, desde o nosso nascimento até a nossa morte, essas partes do corpo humano continuam sendo as mesmas. Observe essas imagens que eu vou colocar para você. Aqui nós temos um bebê com alguns meses de idade. Ele possui cabeça, tronco e membros. Aqui temos a foto de uma criança de uns 6 anos de idade bem próximo à sua idade, não é? Essa criança, e você também, possui cabeça, tronco e membros. Aqui, agora, nós temos a imagem de uma adolescente de uns 15 anos de idade. Olha só que legal! Também percebemos que ela possui cabeça, tronco e membros. Agora, eu estou colocando a foto de uma pessoa adulta de uns 35 anos de idade. Ah, Essa é a minha idade, sabia? Essa pessoa continua tendo cabeça, tronco e membros. Muito legal isso, não é? Agora, aqui, eu tenho a foto de uma pessoa idosa, uma pessoa com uma idade em torno de 70 anos. Essa pessoa também possui cabeça, tronco e membros. O que você percebeu com tudo isso aqui, meu amigo ou minha amiga? Que, independente da nossa idade, o corpo humano continua tendo as mesmas partes. Cabeça, tronco e membros. E uma coisa bem legal é que cada uma dessas partes possui uma função específica, ou seja, elas desempenham um papel de grande importância para manter todo o nosso corpo funcionando. Por exemplo, a cabeça, que é a parte superior do corpo, possui uma face, que é o nosso rosto, onde temos olhos, boca, nariz e orelhas que são responsáveis por muitas interações que temos com tudo à nossa volta, incluindo a capacidade de ver, ouvir e falar. Mas, na cabeça, também temos o crânio, que é onde fica o nosso cérebro. Ah, no futuro, também vamos conversar melhor sobre a importância do cérebro, já que ele é responsável por receber informações do restante do corpo e também em dar ordens para o corpo fazer tudo o que ele faz. A nossa cabeça é ligada ao tronco, que é a parte central do corpo humano. É o tronco que faz a união entre a cabeça e os membros. Cada parte do tronco é responsável por proteger vários órgãos que possuem funções muito importantes, como o coração, o pulmão e o estômago. Mas não vamos falar sobre eles aqui agora, tudo bem? A gente vai conversar sobre eles mais no futuro. Além de ter essa função de proteção, algumas partes do tronco também auxiliam na movimentação e na sustentação da cabeça e dos membros. Por falar em membros, eles são ligados ao tronco e são muito importantes para a nossa movimentação, o nosso equilíbrio e também o nosso suporte. Afinal, nós ficamos em pé através dos nossos membros. Ah, um detalhe interessante é que os membros são divididos entre membros superiores e membros inferiores. Agora, uma coisa que é legal a gente saber também é que, apesar do corpo humano possuir essas partes, normalmente a gente faz desenhos para representar o corpo humano. Esses desenhos são chamados de modelos do corpo humano. Olha aqui quantos desenhos nós temos do corpo humano. Todos esses desenhos são diversos e diversos modelos. Apesar deles não serem o corpo humano real, eles representam muito bem cada uma das partes do corpo humano. Por isso, eu gostaria agora de fazer um pequeno exercício com você. Observe esse modelo do corpo humano aqui. Ele não é um corpo humano real, mas é um bom modelo para representar um corpo humano real. Que tal agora você pausar esse vídeo? e tentar reconhecer cada uma das partes do corpo humano nesse modelo. Então, pause o vídeo e faça isso agora. Eu vou ficar esperando você, ok? E aí, fez? Vamos fazer juntos aqui também. Aqui nós temos a cabeça. Aqui nós temos o tronco. Aqui os membros superiores. E aqui os membros inferiores. Se você colocou algumas outras coisas, como olhos e boca, não tem problema. Quanto mais você souber reconhecer eles e também saber a função de cada um deles, melhor. Agora, eu gostaria também de deixar um pequeno exercício para você. Que tal agora se você desenhasse o corpo humano, ou seja, se você fizesse o seu próprio modelo do corpo humano e aí identificasse cada uma das partes do corpo humano? Como eu falei, esse desenho que você vai fazer não é um corpo humano, mas sim o um modelo de um corpo humano, beleza? Então, é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu deixo esse exercício aqui para você e aproveito esse momento aqui também para deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!